Olá, tudo bem, pessoal? Bem, eu resolvi gravar um vídeo para falar sobre a unidade 3, tecnologias para gestão de e-books, tá? Especificamente no vídeo da aula de hoje, eu vou falar sobre os aspectos e perspectivas da produção de e-books, tá? Então, é, a gente provavelmente já deve ter assistido o webinar da professora Márcia Cruyff, né? E ela explicou um pouco sobre qual o papel que o bibliotecário pode desempenhar dentro do ambiente das editoras. E eu pedi também que vocês fizessem a leitura de um texto, de um artigo, é, que é super importante, que é do em 2012, tá? Então, façam a leitura desse artigo ele fala sobre e-books e readers e novos suportes de leitura. Então, é essencial fazer a leitura é, desse, desse material, tá? E também deixei a leitura do artigo de Lourenço, tá? 2004, edição digital, aspectos e perspectivas da produção de e-books no Brasil. Então, se vocês puderem fazer a leitura, tá? A leitura recomendada é o Spaulding e a leitura complementar, aí no caso opcional, é o Lourenço. Bom, pessoal. Então, é, o que, que eu pensei, tá? Qual que é o objetivo dessa aula? Apresentar para vocês é, as formas de gestão é, de livros, né? De documentos, no caso, falar sobre o e-book, né? Só que antes de falar sobre o e-book, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre as características é, do o papel do editor no livro impresso, né? O que que é o editor... É, o que, que faz o editor, como que funciona o processo de editoração de um livro impresso, para quê? Para que a gente entenda como que esse processo evoluiu para a editoração de e-book. E, e para que a gente possa entender e comparar as características do processo de edição de um livro né, é, impresso para um livro eletrônico. Tá? Além disso, esclarecer o funcionamento das editoras responsáveis pela publicação, é, e empreender uma reflexão sobre o futuro da atividade editorial. Será que com a invenção do e-book as editoras serão extintas? Né? E isso a gente vai descobrir assistindo o vídeo da aula de hoje. Então eu vou abordar para vocês é, dois aspectos. Primeiramente eu vou apresentar um breve panorama da produção do livro eletrônico no Brasil. E num segundo momento, eu vou falar, a gente vai discutir um pouquinho sobre o futuro da área editorial, beleza? Então, segue é, para o vídeo. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês sabem que, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar no chat do Moodle, né? Tem problemas. Estamos aqui diretamente da biblioteca de Binai da China, né? A gente vai falar de livro, falar da, de um é, exemplo de uma das bibliotecas consideradas mais inovadoras no mundo, né? A biblioteca de Binai na China, pesquisem sobre ela, vocês vão adorar. Bem, pessoal, então é... A gente pode considerar que a tecnologia digital, né, é, principalmente que envolvem a gestão de e-books e periódicos eletrônicos, estão criando novas formas de edição, alternativas e outros papéis para os principais agentes da produção editorial. Né? Então a gente precisa ter um olhar sobre o momento atual, né? Então, como as tecnologias da linguagem oral, da escrita e dos tipos móveis, vocês lembram lá de, da invenção de Gutenberg dos tipos móveis? Essas tecnologias eletrônicas, né, como computador, a internet, os dispositivos eletrônicos, irão alterar radicalmente aí o modo de transmissão das informações, de leitura, de histórias né, e de formação de culturas. Então, a edição de livro nos próximos 10 ou 20 anos será bem diferente do curioso ofício no qual é, ingressei 50 anos atrás. É uma fala de Epstein de 2002, né? Então, ele já está aí prevendo aí essa mudança nesse papel é, das editoras, tá? Só um minutinho, peraí que eu vou pegar o meu e-book, meu meu e-reader. Eu poderia até cortar a gravação, mas aí eu ia ter que criar um arquivo novo, né? Então, já que a gente está falando de e-book, né? É... Eu preciso estar com o meu e-reader na mão, né, gente? Para poder falar, né? É meu chodozinho. Para ser bem sincera com vocês, eu não tinha um e-reader. É... E depois que eu dei essa aula e que eu convidei o professor Marício Dick, ele vai fazer uma oficina com a gente em fevereiro de 2022. Então, aguardem. É, e ele vai ensinar como a gente cria o nosso próprio e-book, tá? Usando o formato ePub. Então, ele vai ensinar a gente a usar o software. Então, eu confesso para vocês que depois que eu tive contato com essa área e eu, tive a, eu participei da oficina do professor Maurício, e do Ocearte, ele é do curso de design, eu comecei a me interessar bastante. Deixa eu mostrar aqui para vocês a, minha, a tela inicial. Esse aqui é um Kindle, mas tem vários, né, gente? De várias marcas, né? Eu resolvi comprar o Kindle por causa do... Que a Amazon tem um pacote que você paga por mês e você tem aí um monte de e-books que você pode baixar gratuitamente. Mas o legal é que você pode baixar qualquer arquivo em PDF, mandar para o seu e-mail da Kindle e acessar ele aqui diretamente da sua biblioteca. Então, todos os artigos que eu tenho... Deixa eu voltar aqui, baixado. Todos os documentos que eu tenho de aula, eu baixo e mando diretamente aqui. Posso converter para a ou AZW3. Tem alguns formatos aí de padrão de e-book. Então, é bem bacana. É uma biblioteca, né, gente? Cabe centenas de livros aqui dentro e eu posso carregar né, prático, rápido, para qualquer lugar. Então tá, mas eu não vim aqui fazer propaganda não, eu vim só para falar sobre essa mudança, né? Então, no tempo do papel, né? Então, desde o nascimento do editor, ele tem ocupado um lugar aí fundamental na produção do livro, centralizando o processo que se estende da edição de textos até o lançamento dos títulos. Então, mas a história do editor, ela é marcada por mudanças em sua atividade, em seu objeto de trabalho, né? Então, de acordo com o Chartier em 1997, o editor ele já existe desde a antiguidade, né? da Idade Média, do Antigo Regime, da época contemporânea. Então, desde essa época, já havia leitores, já havia editores, e de um certo modo, já havia também editores, né? já havia autores, leitores e editores. Ao mesmo tempo, essas realidades históricas por detrás dessa palavra são extremamente variáveis. né? Então... Ele vai assumindo aí papéis novos, né, com o passar do tempo. Então, o que é o um editor, né? A palavra editor, ela tem origem latina, e ela significa duas ações, dar à luz e publicar. Olha que bonito, né? Que interessante o significado da palavra editor. Então, são quatro os principais momentos do editor, mas com base em períodos históricos, né? O editor ele, ele existe desde a antiguidade, ele teve um papel na Idade Média, no Antigo Regime e na época contemporânea. E o editor, pessoal, para quem não sabe, né? ele é normalmente o responsável por preparar os textos para uma publicação. Então, é uma profissão de natureza altamente intelectual e comercial, porque visa lucro, né? E o objetivo do editor é buscar textos, encontrar autores, ligá-los ao editor, controlar o processo que vai dar a impressão da obra até a sua distribuição. Então, aí em relação ao livro impresso é a indústria editorial. Né? Então a gente pode considerar que essa produção ela vai mobilizar diferentes agentes e vai compreender diferentes processos. Envolve pelo menos seis pessoas. Precisa do autor, do editor, de um impressor, de um distribuidor, de um livreiro e do leitor. Claro, né? sem leitor não tem é, cliente né? para gerar toda essa demanda. E tradicionalmente o editor é o responsável por coordenar ou realizar as atividades como seleção dos textos originais ou tradução, quando é um best-seller, edição e revisão de textos, planejamento visual, produção gráfica, divulgação e a sua distribuição. Então percebam que o papel do editor, ele tem que ser um profissional aí multitarefa, né? Então, quais são as novidades aí em relação à indústria editorial, né? Eu posso apontar três para vocês, tá? Que o artigo de Lourenço, ele comenta três. A primeira novidade é a comercialização de livros impressos pela internet que é um negócio que a maioria das grandes redes de livrarias já descobriu. A segunda, a gente tem como, por exemplo, a Estante Virtual, né? a, enfim, várias livrarias e sebos que disponibilizam aí a venda de livros pela internet, livros impressos. Né? A segunda novidade é a possibilidade de imprimir edições com tiragens reduzidas, né? que as editoras também têm feito. E a terceira novidade são os e-books. Né? Bom, então, se a gente for parar para pensar, a gente está né, para o tempo dos bits, é, outro objeto livro. Né? Então, se a gente pensar, o um e-book, somente livro, criado para suporte específico de leitura, é, a sua origem estaria no ano de 1998 quando foram lançados os primeiros aparelhos de leitura ou e-book reader device, como por exemplo aqui o Kindle, né? Mas se a gente for considerar o livro, o e-book, todo livro, né, o livro que foi disponibilizado num formato digital ou eletrônico, a gente pode dizer que o e-book já existe há muito mais tempo que isso, desde 1971, ano que o professor norte-americano Michael Hart deu início ao projeto Gutenberg, uma espécie de biblioteca online que disponibiliza é, e-books gratuitamente. Então, em relação aos formatos dos e-books, não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês têm algum ou já tiveram alguns desses dispositivos de leitura, né? mas for, os formatos dos e-books geralmente são PDF, HTML, RTF, DOC e TXT, que foram os primeiros formatos que foram criados para leitura em aparelhos especiais, como e-book, reader e device, tá? Existem outros formatos atualmente, tá? Se vocês fizerem uma rápida pesquisa no Google, né, ó, vocês vão descobrir aqui vários, que ó, formatos, de texto para ebook. Vocês vão descobrir que existem vários formatos, ó. ó o EPUB, qual o formato de um livro digital? Pode ser PDF, HTML, EPUB, enfim, tem vários, tá? Vários formatos. A ZW3 tem vários formatos. Mob, Mob geralmente, é o formato que a Amazon mais utiliza. E é... o que, que é um e-book reader device? né O que, que essa palavra significa? Device é dispositivo, reader é leitura e e-book é e-book, né? o livro eletrônico. Então, é o um dispositivo de leitura de livro eletrônico. Ele é um aparelho portátil, né? com tela plana de cristal líquido, com tamanho e formato semelhante a de uma brochura de um livro, né? o que permite que seja transportado com uma certa facilidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Porque aí vocês podem me perguntar, né? Tá, professora, mas o que, que diferencia aí o, o, a tela né, do celular para a tela de um. De um, de um device, né? De um dispositivo de leitura. Nossa, agora que eu quero mostrar o um negócio para vocês, ele não. Ele travou. Agora ele voltou. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nossa, ele entrou num arquivo. Tem nada a ver. Vou pegar um livro aqui. A revolução dos bichos, ó. Então é é a tela que ele tem, que é uma tela que ela é feita. Não sei se vocês estão conseguindo ver. É uma tela, é uma tecnologia, né, de cristal líquido que o brilho não incomoda mu muitas horas de leitura, né? O celular já é um pouco, o brilho já é um pouco maior, né? Aí vocês vão me dizer assim, ah, professora, mas dá para alterar o brilho do, do celular, dá para diminuir? Sim, dá, mas mesmo assim é bem mais cansativo. A tela do celular é diferente dessa tela aqui, tá? Essa tela aqui, tu lê no claro, lê no escuro, enfim, é uma tela que foi feita realmente para não cansar a visão por longas horas de leitura, né? Então... É, permite leitura de revista, de jornal, outros documentos eletrônicos e apresenta algumas funções multimídia. Não dá para navegar na internet com, com o e reader, tá? Então, quem, quem pretende comprar com essa finalidade, não vai dar certo. Para isso daí, é melhor comprar um tablet ou um celular, um smartphone, né? É... Ele, a função, a finalidade dele é a única e exclusiva para ler livros, para leitura. Claro que se você criar suas anotações, seus arquivos, é possível você converter num formato ou ele abre qualquer tipo de PDF também, tá? Às vezes ele desformata um pouco, mas a leitura é possível de ser feita. Dá para ver algumas imagens, não dá para ver colorido, né? Ele é preto e branco. Ele é feito justamente para ler, tá? Para ler texto. Então, ele é interessante por conta disso. Tá? É, bom, não é preciso um programa simulador para a leitura dos e-books, pois o próprio dispositivo ele é naturalmente compatível com o e-book e ele contém aí um programa para buscar, indexar a leitura de e-books com o um formato correspondente ao aparelho, né? Já no computador ou outros aparelhos, se eu quiser ler um e-book no formato EPUB, né, no formato de um e-book tal qual como, por exemplo, a figurinha aqui embaixo, aí eu preciso usar um programa semelhante para que a experiência de leitura seja mais próxima da leitura de obras impressas, tá? Porque ler uh, um artigo em PDF é diferente de ler um texto assim, ó. As letras, elas são é, dispostas e são aumentadas para dar ênfase realmente para a leitura, tá? Bom, agora falando um pouquinho sobre o potencial que o e-book tem. Né? É, o e-book, ele já desponta mudanças nas relações entre editoras, autores, leitores e livreiros. né? Então, consciente do seu sucesso entre os leitores, alguns autores resolveram né, publicar seus livros diretamente na internet sem o intermédio de editoras, que é o caso do Steve King. Eu não sei se vocês conhecem, mas esse carinha aqui ele é o maior escritor norte-americano de obra de suspense no mundo, né? Todos os filmes de terror sinistros e famosos e clássicos do cinema que vocês já viram como It, e... ai gente, tem tantos, foram escritos pelo Steve King, tá? Então, o que, que o Stephen King fez? Ele criou um, um, um livro é, que se chamava The Plant, e ele resolveu vender, escrever capítulo por capítulo. E ele escrevia e vendia diretamente aos leitores. Então, ele ia escrevendo enquanto eles continuassem pagando pela leitura. Tá? Isso existe muito, pessoal, existe um, um projeto se chama Crown Founding. Né? O que é esse Crown Founding? São artistas, escritores, que têm projetos, no caso do Steve King não foi isso, mas ele fez um teste né, para saber se ia dar certo, que precisam de grana para continuar o projeto, porque sem um financiamento prévio não haveria como dar continuidade ao projeto, e aí as pessoas vão pagando para a pessoa ir liberando o capítulo de livro, é, pinturas, obras de arte, enfim. Tem vários tipos de iniciativa. Não foi isso que o Stephen fez, tá? Mas eu só estou citando um exemplo paralelo de uma ideia que já existe, que já é feita dessa maneira. Então, o que, que ele fez? É, ele teve a ideia de tentar vender os livros dele sem precisar das, ed das editoras, né? Então, é, entre 1986... E 96, a cota de todos os livros vendidos representava 30 dos maiores best sellers, quase dobrou com o aumento da concentração no varejo. Porém, no mesmo período, 63 dos 100 títulos mais vendidos foram escritos por apenas seis autores, tá? É, só que o, só que, o que, que aconteceu, né, com essa ideia aí que o Steve King teve? Ele foi o primeiro autor, né, que resolveu criar um, um, um livro e ia vendendo capítulo por capítulo para os seus leitores. Mas a experiência dele, por ele ter sido pioneiro naquela época, talvez as pessoas não estivessem preparadas para isso, não foi um sucesso. Quase a metade dos leitores que compraram o primeiro capítulo desistiram antes do capítulo seis. Né? E aí o Steve King resolveu voltar ao método tradicional impresso com as editoras. Mas apesar desse, desse problema, a ideia né, estimulou outros autores a fazer isso. E um exemplo é o brasileiro Mário Prata, que escreveu na internet o romance Os Anjos de Badaró. E depois ele publicou esse livro, esse livro ficou tão famoso e fez tanto sucesso, que ele publicou ele pela editora Objetiva. Então... Nas duas experiências, as obras foram em seguida publicadas por editoras convencionais, um sinal de que a, a publicação independente na internet ainda tem suas limitações. né Mas os, tem muitos autores aí que são é, anônimos ou que não são famosos, né? que têm pouco conhecimento, que tem pouco dinheiro, que acabam ficando famosos, pela internet, publicando e disponibilizando parte dos seus livros né, na internet para os seus leitores. Então, é um, é um nicho novo aí que surgiu para os autores. né. Então, no Brasil, qual que é o potencial do e-book? Né? No Brasil, várias editoras se dedicam à produção de livros eletrônicos. Né? A venda de livros digitais cresceu cerca de 115% em três anos conforme mostra a pesquisa da Folha de São Paulo de 2020. Então, a, conta a barca tanto e-books quanto audiolivros. Soma hoje representa 4% do mercado editorial no Brasil. Tá? Então, é uma área é, que vem crescendo. Né? Agora, aqui, para a gente poder comparar é, a produção do e-book no Brasil hoje. tá? Aqui nessa coluna em verde, as editoras de livros impressos, a comparação, e aqui as editoras virtuais online ou digitais, envolvendo dois aspectos que estão aqui nessas linhas, em relação à política editorial e em relação ao critério de seleção de obras e autores. Bom, em relação à política editorial, as editoras de livros impressos, elas sempre vão definir com clareza a que tipo de obra se dedicam, e elas geralmente organizam-se, essas editoras, em selos. A, já as editoras virtuais, elas definem com clareza que tipo de obra elas se dedicam, apesar de ainda não se organizarem em selos. Né? Ainda não existe selo de qualidade, né? como tem com a editora tradicional. Em relação ao critério de seleção de obras e autores, as editoras de livros impressos é o editor que vai escolher é, quais livros têm potencial de venda, tá? Como por exemplo, quais livros têm qualidade? Qual o tema? O um reconhecimento do autor? A importância de um título para a valorização de um catálogo? Então, o que, que acontece, né? É uma coisa que meio que os autores, as figurinhas lá que são conhecidas, acabam sempre publicando mais, né? Porque já os editores já conhecem aqueles autores. Já nas editoras virtuais tem como base planos de publicação. Então, como que as editoras trabalham? Elas têm uma espécie de pacote de serviço editorial que é contratada pelo autor, que pode abranger vários serviços, né, de acordo com, com o que cada editor oferece com o objetivo do autor. Então, ela, por exemplo, a editora pode disponibilizar uma obra comercial ou uma obra gratuita. E ela pode oferecer serviços extras para o autor. Por exemplo que podem ser solicitados de forma opcional. Por exemplo, ah, tu quer que eu divulgue o teu livro no site da minha editora? Eu posso divulgar, eu posso deixar armazenado no servidor da minha editora. Quer que eu faça uma capa? A gente tem um design, aí tu paga um valor X. Você quer que a gente faça o um marketing e a divulgação do seu livro? A gente também pode fazer isso. Então, claro, que quanto mais serviços você contrata, mais... Mais, mais você paga por isso né pelo plano né E tem a opção do autor decidir não fazer não pagar nada, não fazer nada fazer tudo sozinho por conta própria né e a editora pode só disponibilizar o livro ali né para o autor bom em relação aos custos né da publicação de e-book né bom é... isso vai depender da quantidade de serviços que o autor precisa da editora, do grau de personalização que eu quero que o meu livro tenha e das características físicas da obra. Né? Então, algumas editoras elas oferecem os seguintes serviços. A editora ela vai ser responsável por registrar a obra na Biblioteca Nacional, vai dar um ISBN, né? que é o código, o número é, de identificação única do livro, né? o, o número do livro de série é, único, ela, a editora pode digitar os originais da obra, né? Ela pode fazer revisão ortográfica, digitalização das imagens, caso sejam imagens né, que precisam ser escaneadas, digitalizadas. Ela pode ficar responsável pela criação do e-book em diferentes formatos, a criação de edições impressas, hospedagem da obra no site da editora, divulgação desse livro. Distribuição e realização de eventos associados à obra né, como é, lançamento do livro, né? Geralmente essas festas de lançamento são chique né? tem champanhe, é, aperitivo, enfim, várias coisas, é um evento de galo, é todo mundo formal, é super chique. Eu já fui numa uma vez na, na biblioteca pública, entrei de gaiato no navio com a minha turma e foi muito legal. É... também, além disso, para noites de autógrafos, né? Distribuição e realização de eventos associados à obra e os planos, né? Das editoras, geralmente, custam em média de dois reais a 60 reais por mês aí depende da quantidade de serviços que eu quero é, contratar, né? Se eu quiser contratar Nada, por exemplo, não, eu não quero nada, eu só quero que disponibilize o livro lá no, no site da editora. Aí eu posso pagar dois reais por mês, né? Ah, não, eu quero esse, mais outras coisas. Aí depende do pacote, tá? Mas é uma média, tá, gente? Não vai achar que todas as editoras cobram esse valor. Uma média de uma pesquisa aí que foi feita. Bom, em relação à disponibilização dos e-books, né? Poucas editoras vão comercializar os e-books em CD, né? Até porque a maioria é, dos computadores não tem mais nem leitor de CD, né? Mas se a gente for parar para pensar, talvez em algumas bibliotecas mais longínquas e distantes, né? Em países subdesenvolvidos, por exemplo, que não tem internet, a disponibilização em e-book CD seria uma boa ideia, né? Mas a maioria das editoras vão disponibilizar os livros apenas na internet, né? Ou seja, compra por download. Algumas publicam edições impressas pelo sistema de impressão sob demanda. O que é impressão sob demanda? O próprio nome já entrega, né? Eu só imprimo o livro mediante a demanda do usuário. Eu não vou, por exemplo, imprimir 100 exemplares de um livro, né? E deixar ele mofando na estante eu só imprimo ele a partir da demanda do usuário, o que é uma coisa muito bacana, né? Porque daí eu só me dou o trabalho de imprimir, as árvores agradecem, o meio ambiente agradece, né? E existe duas formas de parceria aí entre editoras digitais e convencionais, que parece estar em expansão, que é a edição eletrônica de obras já publicadas em formato impresso, e até a publicação impressa de obras publicadas originalmente como e-books. Então, tanto o caminho inverso, quanto né, o caminho certo, quanto o inverso, funciona, tá? Depende muito do sucesso que a obra é, vai fazer, né? E a divulgação, a distribuição e a comercialização ainda acontece quase que exclusivamente no meio digital comprovando que o e-book ainda não conquistou em sua totalidade a imprensa e as livrarias, né? Bom, em relação ao livro, né? O, o livro, um objeto e duas alternativas para o editor. Então, assim como a tecnologia da impressão, com os tipos móveis né, lá de Gutenberg, eu acho que vocês devem ter estudado isso lá em introdução à biblioteconomia, é, história do livro e das bibliotecas, trouxe, é, toda essa tecnologia trouxe mudanças para a indústria editorial. E parece que o e-book também está fazendo com que se criem formas alternativas de edição. Então, o Lourenço ele aponta duas formas alternativas de edição. A E edição, não escrevi errado, são dois E mesmo, é o Ezinho pequeno e o Ezinho maiúsculo, E edição, e a edição por serviço. O que é a e-edição? E né? A e-edição é uma das tendências e é, consiste na aplicação de praticamente a mesma rotina da edição de livros impressos, só que no formato eletrônico. Né? Poucas mudanças no papel do editor. O editor ele vai coordenar, ele vai continuar coordenando ou realizando todas as atividades relacionadas ao texto, como... A apresentação visual do livro, divulgação, distribuição, venda dos livros, assim como os editores convencionais. A diferença está no produto final, que é o e-book e não o livro impresso. Então, a edição apresenta maior flexibilidade para o editor pelo fato de os livros publicados serem e-books. Então, a natureza digital do objeto traz, entre outras, a oportunidade de se publicar um número maior de títulos e autores, ou até mesmo obras sem caráter comercial, sem que isso signifique riscos para o equilíbrio da editora. Já a edição por serviços ocorre quando as editoras oferecem pacotes básicos de serviço a qualquer autor, seja gratuitamente ou a um preço determinado. Então, o que que essas editoras vão fazer? O que que se a edição por serviço faz? Vai oferecer para o autor opções pagas de edição como o design personalizado da sua capa, uma assessoria de imprensa, né? caso a pessoa precise. E assim, a menos que o autor contrate da editora esses serviços extras, suas atividades é, se resumem via de regra à criação e à hospedagem dos e-books. Então, agora vamos falar sobre as diferenças. Né? O que, que mudou ali? Entre as atividades profissionais do editor convencional para o editor de e-books. Então, o Xavier 2004 ele fala que o editor de e-books ele é um cargo novo que está surgindo, né? Então, não existe regra nem exige muita técnica. Basta a pessoa ter dotes gráficos, né? A pessoa, a pessoa precisa entender de Photoshop, precisa entender de, de softwares de edição, né? mas a seleção de originais, essa função, praticamente, ela não existe. O foco aqui é a preparação dos textos, né? Que geralmente é feita pelo próprio autor. Então, a transferência para o autor de atividades que até hoje foram parte essencial do trabalho do editor, talvez seja a mudança mais radical aí trazida pelos e-books. Além disso... Analisando as atividades das atuais editoras de e-books, percebemos né, que, em geral, elas concentram todas as fases da edição e podemos imaginar que essa seja uma tendência para as editoras do futuro. Então, o que a gente percebe? né, Que o e-book pode, sim, contribuir para o mercado editorial. Então, afinal, leitores em potencial que não compravam livros devido aos altos preços, talvez agora comecem a comprar com e-book mas o e-book ainda não é tão popular no Brasil. Né? Alguns acreditam que talvez essa não popularidade seja pela falta dos é, dispositivos de leitura né, no Brasil, né? talvez pelo preço ou pela, pela falta de disponibilidade de opções desses e-readers né, serem mais acessíveis para os leitores brasileiros. Então, outra possível razão, para esse baixo uso aí dos e-books no Brasil, é que o grupo de leitores que hoje tem acesso à internet, que representam aí cerca de 19,7 milhões, é justamente o mesmo grupo de pessoas que também tem acesso, condições financeiras de consumir livro impresso, pois o seu preço não chega a ser um fator de inibição de compra, né? Porque é, no começo eu achava né nossa mas um livro o livro o, o livro impresso no Brasil é muito caro né e eu imaginava que quando surgissem os e-books né, quando se popularizasse os e-books os livros ficariam mais baratos porque geralmente as editoras justificavam os preços ah gasta papel gasta impressão gasta tinta tem o um trabalho né porque re realmente dá trabalho Passa por pelo menos seis tipos de profissionais, mas mesmo com um e-book, esse valor continua. A diferença do valor é muito pouco, né, gente? Se a gente for parar para pensar ainda, é muito pouco, né? Então, esse ainda é um desafio, né? Principalmente em termos de Brasil. Bom, aí quais são as perspectivas aí para a indústria editorial, né? Um dos aspectos que são mais claros no momento é que as editoras de e-books se apresentam como a melhor alternativa para os autores que não encontram espaço nas editoras conven convencionais e tem sido este o seu papel. Então, autores digitais não precisam gastar para terem seus livros publicados. Né? Então, essa é uma boa opção, né? Porque o que, que acontecia? O livro impresso era meio que um clubinho ali fechado que só os participantes daquele clubinho podiam publicar livros, né? Ah, porque o editor é, é parente de não sei quem, é primo do cunhado da minha irmã. Ah, eu quero publicar um livro, mas nem sempre né, os livros que eram publicados, impressos, eram realmente, tinham realmente qualidade, né? E, e muitas pessoas que tinham boas ideias e que tinham talento para a escrita não conseguiam publicar suas obras. A gente vê isso muito em filme americano, né? O autor lá, coitado, se matando, se lascando para conseguir entregar ali os, os originais da obra para que o um editor lesse, para que visse o potencial dele, para que, meio que implorando, né? Para que o livro dele fosse publicado. Então, hoje em dia, com o um e-book, a gente quebrou um pouco essa corrente, né? Essa esse grupinho aí de privilégios aí que só os autores conhecidos podiam publicar. Hoje em dia qualquer pessoa pode ser autor, pode publicar em e-book, né? E pode divulgar aí suas obras. Então, a, a, as editoras de e-books apresentam algumas vantagens, como o baixo custo de uma publicação, né? Quando eu falo publicação, é a publicação digital, né? A agilidade na produção do livro, que é muito mais rápido. E a facilidade com que o autor pode divulgar o seu trabalho na rede, né? Então, os autores que são famosos, geralmente é, influencers, né? Digital influencers que, é, fazem seus livros e eles mesmos divulgam nas suas próprias plataformas, né? Na, na sua própria rede social. Então facilitou muito assim essa forma. Claro que tem muito livro que não tem tanta qualidade assim, né, gente? A gente sabe disso mas eu acho que é um caminho que não tem como voltar atrás, sabe, gente? Aí vai muito do, do critério do leitor, do que, que o leitor quer, do que, que o leitor precisa, se é uma leitura crítica, se é uma leitura de fruição, se é uma leitura só para descontrair, aí tem vários critérios aí, e nós, como bibliotecários, estudando várias disciplinas, como, por exemplo, fontes de informação, a gente aprende aí a identificar critérios para verificar se aquela obra tem qualidade ou não, né, então, eu acredito que vocês aí já estão mais aptos a selecionar livros de qualidade, né, utilizando desses fatores, tá? Acho que vocês não fizeram ainda a disciplina de fontes, né, mas vocês vão fazer uma disciplina muito legal e ela ensina vocês a identificar os critérios para a seleção de obras de qualidade. Bom, a opção pelo e-book traz também para o autor um retorno maior em direitos autorais, né? Porque, como a sua produção é mais simples e menos custosa, e com a participação da editora no processo é menor, consequentemente, os lucros também, a divisão dos lucros também é diferente, né? O autor, geralmente, ele recebe mais por suas obras. Então, a contribuição do autor na produção do livro eletrônico é proporcionalmente maior já que ao editor cabe apenas a digitalização das obras e sua divulgação, tá? Então, só para vocês terem uma média aí, o menor percentual de direitos autorais entre as editoras que pesquisamos foi de 15%, sendo que em duas os autores recebiam o valor total do preço da capa. Né? Então, ainda tem isso, né, pessoal? Ainda tem a... a, a a negociação ali da porcentagem que vai para a editora e que vai para o autor, né? Que isso também é negociado. Bom, para finalizar aqui né? nas considerações finais, não há dúvidas né? de que o e-book, a livraria, seja online ou convencional, ele perde espaço na medida em que o autor e a editora podem comercializar seus livros com maior independência, né? A distribuição online de textos digitalizados vendidos aos consumidores sobre encomenda não exige investimento a algumas das editoras, né? como produção, estoque, armazenamento e muitas das outras despesas envolvidas na edição convencional dos livros. Então, isso é muito bom, né? Porque evita ficar estocando coisa que não vai ter saída, já que a gente utiliza a impressão sob demanda. Então, o fato de serem editoras digitais torna elas mais receptivas a autores de obras que talvez não fossem aceitas por um editor de obra impressa, conforme eu tinha comentado com vocês anteriormente, né? Simplesmente porque os riscos de uma escolha equivocada de autores ou obras são menores, pois os gastos com as produções também são reduzidos. Então, geralmente, os editores de... É, editoras impressas, eles têm um certo receio também de se arriscar a pegar um autor desconhecido, porque vai que eles investem né, milhões ali na, na impressão de uma obra que não vai ter sucesso. Então, é muito complicado isso. Então, com a invenção do e-book, o risco é menor. Né? Por isso que é mais fácil produzir, é, e publicar e divulgar obras de autores desconhecidos. Então, o e-book, para finalizar, né, o e-book é a leitura poderíamos pensar no primeiro momento que o surgimento do e-book teria como consequência o aumento do público leitor, né? Já que com títulos mais baratos e mais acessíveis, que eu posso acessar daqui, eu posso acessar daqui, eu posso acessar do meu computador, né? É, poderia surgir o gosto e a possibilidade concreta da leitura em um grupo de leitores potenciais, né? Então, há uma tendência de descentralização, não no sentido de que a competição se dará de igual para igual entre essas editoras, é, mas porque agora existe a, a chance de se publicar um livro por outros caminhos. Então, enquanto isso, o editor continua sendo aí um personagem essencial para a indústria editorial. E a importância dessa atividade profissional em si, a mesma permanece, né? ainda que ela se dedique a um produto tão diferente que é o e-book. Então, eu gostaria de deixar algumas referências aqui é, que eu utilizei para elaborar essa aula, né? como, por exemplo, aqui destaco o artigo da Mariana Simões Lourenço, edição digital, aspectos e perspectivas da produção de e-book. Não esqueçam de ler o artigo de Spalding em 2012. Beleza, pessoal? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e quaisquer dúvidas podem perguntar pelo chat do Moodle. Beleza, pessoal? Um beijo. Até a próxima, se cuidem e foco aí na tarefa e foco nos estudos. Tchau, tchau.